Eu sou um Patrick nesse chamos da aldeia. Oh. Tá tudo tranquilo, você morre na areia. Na dona, dona praia e eu comi a baleia. Não, não, não, não, não, não. Ah. não, não a baleia, Vai cal... ah. Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia. Minha aqui é artilharia porque ela te baleia. Mano, cê não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia, cê é pinóquio, eu sou mentindo. Ah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 ele é eclético, você tá ligado, suas rima é sem nexo. Ganhou de você e dos seus ataques epiléticos. O ataque É um instrumental, a sua rima é doce, mas o folk tá sem sal. Aí você vai entender como é que pode as com sal e faz com bolso e põe em Detroit. eu te vou, te vou, a foi tá no meio. Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio. DJ Buscão te ajuda, mas aqui não tem recheio. Ah, eu já tô de saco cheio. Ah, ah, ah, ah. Você Você tá de saco cheio, mas nessa você foi cabaço Tá de saco cheio, mas sozinha é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio, bordando da sua cara Que uma <tos> é fabulosa, cê manda de mano pra mim, a rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo, sou palhaço hit me alimentando do teu medo <tos> Você é o um calma que você errou é Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensina a fazer som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 não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer. Cê não entendeu oh, que eu vou a a planta te faz, te deter vou te detetizar, já que é um inseto, é SBP. Você travou, a gima são me é lerda, você é o MM, sua gima, muita merda. Vai quebrar. hein? nem título me define, tá vendo quando eu rimo a levis que até metralha, até porque os amigos que eu Vai botar o egg E que passa por cima em qualquer batalha. É, em qualquer uh. batalha, mas acho que não aguenta. Porque sua uma metralha. Mas minha uma é P90. Você não entendeu? Agora aqui eu já brinco. Minha uma é P90. Vou ser é metade. A sua é P45. Oh. Talvez porque é que vale. O meu metade vale todo o seu freestyle. 45 e 90. Esse é o tormento. Não conta com o covo no. Só que antes que aprendesse num é No segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo Eu matei no primeiro oh. No primeiro round? Yeah. No. Com rima decorada que não underground oh, yeah. Sério mesmo mano Você aqui não pia yeah. Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Pois oh. é vermelho e é azul, como é que eu copio? Vai tomar no cu oh. Só foi aqui no Detroit agora eu mando se fuder Era pra você ser o Sonic ah, mas esqueceu que oh. oh. vou Prosa, porque como que fala Por isso cê não prosa uh -huh. Até porque, meu mano Fundo um é cor-de-rosa Você é o digarista Eu, penélope charmosa oh. <risos> yeah. yeah. yeah. uh. Não, não Você não é penélope charmosa Vendo você na minha frente Você é a Penelope horrorosa <risos> <risos> A rima é improvisada O Sonic corre O Knuckles maltrata oh. Oh. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode Já tá chato, sempre que o rima vai ter Detroit, Porque pra mim ser é fraco, não tem rima no pente Eu rimo em todo beat, tu se limita a vertente Por isso eu evolui, o MT conclui são é um dilúvio de rima, rima o MT dilui Teu nível diluindo, como se fosse um copo Pra mim cê é muito fraco, no topo você perde o copo Como assim me limita? Uma vertente. Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente Cê vai entender, sua rima tá em pauta, rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta é, é, é. Eu vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou Aí cê entendeu eu vou improvisando É o MT que deve todo mundo vai ganhar, cê deve, tá tirando Cê nem é do Rio de Janeiro Tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro Cê tá devendo rima pra toda a população Eu curro meus perrengues do carente de atenção não. Foi essa. calma seu otário. Essa sua rima me estressa. Ai cê nem daqui, vai pra puta que pariu. Só fiz uma alusão, mas a cara o pulso serviu. Sou babaca, a cara puxa serve. Eu vou dar os dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez. O fofoqueiro interestadual. Uou! Mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau Nem inteira estadual, sabe que você é um mané Não é da de, do Alê, mas te ganhei dando um molé Mas o Alê não tá aqui Alê, Alá, tão te chamando ali <risos> aí, mano, você perdeu, E aí, pelo cê perdeu, rimando não mando bem No teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man Não, não, não, não, sou o Detroit Man Eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man Você é o Detroit mentiroso. Mas... Yeah, yeah. É ali ou é ali, calma que eu vou pra quitar, se tem MC famoso ali, você já vai ali babá Tu nunca vai ter quando o Belo tem é sempre esse beat Eu não aguento, por isso que eu faço show, não tenho flow de Detroit Amigo, eu só tenho flow Não importa a base, não importa o MC Eu sou Kami, Kaze, mato depois, morri Eu E na base, eu vim te destruir porque eu não quero o Detroit Meu rap é pra consumir meu rap também, não é pra consumir Só que calma, na minha frente agora você vai sumir Você só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó Vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor Isso é isso só... é foda Mas calma, porque é verdade, mas agora te incomoda Esse é o aluno, esse é o sensei Vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei Tá não, não sei, Se você entendeu, você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 Eu de navalha Sabe por que eu digo e repito Que cê tá dando falha O todo daquele puto tudo que faz ganha batalha